Oi, eu sou Tegon Junior, quero ajudar você a dizer adeus à gastrite, a gastrite e azia e refluxo naturalmente e hoje eu vou ensinar você como obter o soro do kefir O soro do kefir ele é utilizado em várias receitas é, para ajudar no, no preparo de alimentos fermentados Então, o que, que eu tenho aqui? Eu tenho o meu kefir que já está preparado Eu vou precisar de um recipiente aqui com um coador ele que vai fazer a separação do soro, do creme, do, do kefir. Eu utilizo uma colherinha de plástico para mexer, pra, porque é bom evitar o contato do kefir com o metal. E uma peneira, né, que é para separar o, os grãos do kefir, que eu vou utilizar para um, a próxima preparação. Então vamos lá. Aqui eu tenho o kefir já pronto. Bom, vou mostrar aqui para vocês é, como é que ficou aqui a consistência do meu kefir. Dá para perceber que ele está bem cremoso e já o soro se separando aqui é, no cantinho. O chacoalhando aqui dá para ver melhor. Né? No fundo dá para perceber aqui a separação... É, não sei se na câmera vocês vão conseguir perceber, mas ó, eu já tem aqui a, a separação do líquido é, daquela parte mais cremosa do kefir. Então eu vou despejar aqui o kefir na peneira. É, não preciso colocar tudo de uma vez. Vou mexendo aqui com com a colher. Vou dar uma acelerada aqui no no vídeo para agilizar para vocês. Os grãozinhos eu já vou separando, vou colocando um outro pote que eu vou utilizar para o próximo preparo de kefir. Vou pegar aqui o restante. Vai mexendo aqui com a, com a colher para o creme descendo e sobrar os grãos em cima. Você vai mexendo assim com a colher. Até no, no finalzinho aqui você sobram só os grãos. Deixa eu dar uma limpada aqui na, na peneira. Os grãos eu vou passar aqui para um outro recipiente que eu vou estar tá utilizando aqui. A minha próxima leva de kefir então ficou aqui a peneira bem cheia estou mostrando para vocês aqui o, o, o soro já escoando é, ele começa a escoar rapidamente dá para perceber aqui já tem é, quase um dedo aqui de, de líquido no fundo Bom, agora é isso. É, é só deixar isso aqui escoando. Eu normalmente eu, eu guardo ele assim na geladeira, deixo da noite para o dia. E de manhã já está escoado aqui todo o soro. Você vai reparar isso aqui, fica mais ou menos até a metade aqui desse pote. A parte de cima vai ficar um. um uma consistência cremosa assim, lembrando um requeijão ou um cream cheese. Também pode ser aproveitado aí para receitas tanto doce quanto salgadas. Então o que eu ia ensinar para vocês hoje é isso. Super simples, o soro de kefir. Espero que você aproveite e adeus azia.